Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o meu canal, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo e quero dizer o seguinte, nós estamos numa série onde a gente vai do teste ao challenger, mas esse teste vai ter algumas fases primeiro, segundo e terceiro teste, eu já passei em dois testes, tá? vou passar no terceiro, no próximo que a gente vai iniciar, só que tem um, só tem um detalhe seguinte o meu objetivo é ser patrocinado com capital de 100 mil dólares, né? Que é o capital que é disponibilizado lá pela mesa proprietária. São duas mesas. Tem a mesa da FTBO e tem a mesa da MyForex Fund. Enfim, nós fizemos trade hoje, tá? Hoje é dia 24. É... Só que nós iniciamos o trade no dia 23, né? À noite, né? Aqui no Brasil você sabe que é diferente. Eu iniciei esse trade mais ou menos umas 7 horas da noite... 8 horas da noite, mais ou menos. Foi mais ou menos esse horário. E... Eu vou passar um vídeo aqui só para você ver o início do trade e depois eu vou explicar tudo detalhado. O motivo de eu ter entrado no trade, eu vou explicar aqui referente ao Notion, como é que eu faço a organização e no final do vídeo eu vou fazer uma pergunta muito importante, eu prefiro que você, eu preciso que você fique até o final desse vídeo. E se não for incômodo bem, dá uma curtida aí e comenta. Você prefere o que? Que eu faça vídeo mais curto todos os dias ou você prefere que eu coloque um vídeo mais longo com mais conhecimento, né, consequentemente, porque vai ser mais de um dia de trade, então cada dia você sabe que é uma experiência diferente. Se você não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui em cima também para você acessar lá o primeiro episódio dessa série, onde eu coloquei três dias em um vídeo só. E aí você vai ver se o conhecimento ali foi legal, ok? Então vamos lá. De venda. Vai ser um trade bem curto, tá? É um trade de abertura e vamos ver qual é o resultado. Tá? Pois é pessoal, nem tudo é flores e acabou que naquele trade eu tomei um stop. Chegou muito perto de dar o meu gain, muito perto mesmo, mas depois voltou tudo e estopou. No momento que ele estopou, que foi no caso essa operação aqui, peraí, hein? deixa eu só ajeitar aqui. No caso foi essa operação aqui, automaticamente eu abri uma compra aqui. Eu poderia colocar uma, uma, uma compra e colocar 200 pontos, de, é, 200 pontos de stop. O que é que eu fiz? eu falei, pô, eu vou eu tô, tô operando com 5 lotes, e é 200, 200 pontos de stop, e essa vela aqui foi uma vela muito bonita, eu falei bem assim, cara, eu vou diminuir meu stop, tá Ó, olha o pensamento, eu já tava no loss, tá? Eu falei, vou diminuir meu stop pela metade, consequentemente, eu também vou dobrar o número de contratos. Então, então eu não tô fazendo nenhum martigado, ou seja, a perda vai ser a mesma. Eu perder... 200 pontos com 5 lotes é a mesma coisa de eu perder 100 pontos com 10 lotes, tá? Então a perda era a mesma, mas o meu objetivo era 200 pontos acima, ou seja, 2 para 1. Ou seja, eu ia recuperar meu prejuízo anterior e ainda ia sair no lucro. Então, quando eu executei essa ordem de compra, no caso aqui foi no... É... Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima. Aqui, ó, eu tomei o stop na venda, executei minha ordem de compra no 121 e 121, 300, aqui, né mais ou menos isso. E aí eu fiz a minha primeira parcial com 200 pontos. Quando eu fiz essa primeira parcial, eu automaticamente eu recuperei o meu prejuízo, né? É, peguei mais ou menos ali 0,17, 0,18 do, do trade anterior. E aí eu continuei com, com, com mais 5 lotes, né? Isso aí eu já tinha colocado no break-even, a operação já estava totalmente protegida. E aí eu coloquei o break-even aqui, só que aí quando ele subiu mais um pouquinho, acho que ele subiu mais ou menos uns, uns 100 pontos, eu percebi que o preço estava numa região extremamente importante, uma região que tem uma força muito grande vendedora. E se você olhar também o SDJPY em um time maior, você vai perceber que ele está em um preço muito considerado caro, sabe? Então, o fluxo, eu entendo, está um fluxo forte comprador, mas... Tudo que sobe no boato cai no fato. Não que eu esteja dizendo que isso aqui é uma pirâmide, não, jamais não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nem tudo é só para cima, tá? Em algum momento ele vai querer corrigir. Então, esse é o principal motivo de eu não levar o trade até o final do dia. Até o final do dia, pode ser que ele suba acima dos 122 mil ou 123 mil. Pode ser, o fluxo está muito forte, comprador. Mas o importante é que hoje foi mais um dia de ganho, eu saí com 1,21% de ganho no dia. E já acrescenta aí na conta, a gente vai chegar ali a meta de 10% para depois a gente fazer um challenger E essa experiência que eu tô passando para vocês vai ser muito interessante Vamos aqui pro Trading Viewer, né? E vocês vão perceber que o que eu tô falando não é besteira, pessoal Se você colocar aqui no time mensal, tá? Vamos aqui, colocar no time mensal rapidinho Opa! Um anúnciozinho aqui de leve, pode aparecer anúncio, inclusive a plataforma deles são muito boa Acesse a descrição aí, a plataforma deles são muito boa até para estudo, tá pessoal? Tem a tem opção para você estudar gratuitamente. Você pode perceber aqui, ó eu botei aqui, ó, Rai mensal, Rai mensal aqui, ou seja, é a máxima mensal ali, ou seja, são pontos de resistência que eu considero importantes, tá pessoal? No mês atual você vê que, ó, olha o tamanho dessa vela, olha o tamanho dessa vela. Então você tem que entender os motivos que ocasionou nesse fluxo. E assim, eu sou um cara que gosta muito de operar a tendência, tá? Ah, Jonathan, mas você iniciou o dia vendido. Gente, o preço está muito esticado. Aqui, ó, eu iniciei o dia abre aspas para vendido porque eu estava na região de resistência. Então, eu posso vender, meu stop é curto. Caso acionasse meu stop, eu ia reanalisar o trade para fazer uma compra, que foi o que aconteceu. Então, assim, você tem que ser responsável, você tem que raciocinar, não só o game, mas você tem que raciocinar o que, é que você vai fazer depois do loss. Tem a questão do seu gerenciamento de risco também, então você tem que pensar o seguinte, cara, se eu fiz uma compra e eu fui estopado, será que esse stop já é, já é o stop do dia ou eu posso fazer mais alguma coisa? No meu caso eu podia, porque eu tô com uma gordurinha de gain aí, né? E também eu não iria infligir passar muito da, da minha regra de trade ok? O único detalhe é, como eu falei no outro vídeo, eu fiz uma pequena adaptação. Como as operações compradas estão muito mais agressivas, eu prefiro proteger o mais rápido, utilizar stops mais curtos e aproveitar o fluxo, tá pessoal? Então você pode ver que estava na região aqui, pô, uma região bem complicada. Então eu pego... deixa eu só salvar aqui. Então eu fiz uma publicação aqui no, no Trading View, ou seja, não tem como eu tirar, ou seja, aqui foi o ponto onde eu fiz a minha parcial, foi mais ou menos aqui, e depois a minha saída um pouco mais acima. Tá? Então o objetivo mesmo foi masterizar esse trade Então vamos lá no Notion Para você ver como eu faço esse trade journal né? O famoso diário de trade Para que eu possa estar tá tendo o melhor controle desses, desses meus dias tá? Então vamos aqui Aqui eu só faço o seguinte pessoal Eu faço é, copiar, né? tipo duplicar ele Então ele vai ser duplicado para baixo tá? E aí eu faço algumas alterações do dia, da minha visão de trade Então continuo nesse vídeo que eu vou explicar tudo aqui detalhado a nossa conta métricas você pode perceber aí que a gente tá com um gain hoje ó aqui ó 1.15 por cento né mas é 1.15 porque tenha pegou 1.20 um mas tipo tem a, a comissão só essas coisas né custos né pessoal então a gente já tá com 6 por cento aqui 6,2 por cento da conta e eu estou feliz em relação a isso tá então voltando ali um pouco para notion que eu vou copiar aqui Aqui eu vou editar. Eu só coloco a data. Isso é o que vocês podem estar fazendo também. Vocês podem utilizar o meu modelo, tá? Não, não, não, não acho nada de errado nisso. Então foi 1,15, né? Eu pensei que tinha sido 1,15. E aqui eu percebo que eu vou eu vou editar aqui com vocês sobre o trading. Eu vou falar sobre o trade. Então, a minha principal tomada de decisão na venda foi com o auxílio de um operacional quantitativo. Isso aí vocês já sabem. Eu tenho o meu operacional fixo. Esse trade ele teve como ponto de referência não teve ponto de referência de rompimento. Lembrando que eu tenho que modificar aqui a resistência mensal no preço. A resistência mensal estava no preço de 100, 121. 121 121,70. 121,70. 700. 121, 700. Vou botar aqui. 101, 27, 700. Por quê? Porque é uma região, tá, pessoal? Não é um preço fixo. Após rompimento de uma consolidação, o que ocorreu, anteriormente tomamos stop, isso aí ocorreu mesmo por conta de um esticamento do preço, que resolvi fazer uma venda, que foi o mesmo que anteriormente, eu consegui fazer uma venda, é, coloquei o um stop, só que aí teve uma vela, essa vela aqui ó, ou seja, essa vela aqui rompeu, então eu fiz a venda aqui, tá, se você colocar aqui em um, em um zoom um pouco mais para trás, é, da minha venda pro meu stop, teria ter sido mais ou menos onde foi aquele stop anterior ali ó, ó, eu imaginei que ele fosse fazer assim, um movimento assim, ó, pra, pá e descer para baixo, tá, pessoal? Não, ditado não agora. E descer para baixo, mas fez totalmente ao contrário, me estopou, mas eu, tudo sob controle. Então, voltando ali pro trade, nosso stop foi ali nos 121.323, 121.323, deixa eu botar aqui um pouquinho para cima, 121.323, mas, infelizmente, o mercado foi muito forte, pra cima e puxou. Como não sou besta, isso aí eu já deixo um pouco padrão, tá? Para que eu não precise ficar gastando muito tempo. Tem gente que acha que eu fico gastando muito tempo aqui. Não, eu não fico. A operação de compra deu bom, recuperou o prejuízo, fazendo uma parcial, e depois entreguei no break -even. No caso, eu não entreguei no break-even, né? E depois eu, eu... E depois finalizei... E depois finalizei no alvo 2, no caso. No alvo 2, mas sair no lucro, isso é o que importa. Relação de risco e retorno, no primeiro trade eu tinha de 1 um para 1, um, no segundo trade eu tinha de 2 para 1, que foi o que recuperou, né, e, e chegou um pouco mais de 2 para 1, chegou a quase 3 para 1, né, então eu posso botar aqui 2,5. Fui disciplinado, tá? Então aqui, em relação a esse trade, eu posso colocar aqui como, deixa eu ver aqui, Aí você coloca aqui como bookmark né? Aí vai aparecer essa mesma sigla Por quê? Porque eu gosto de verificar depois Como foi o trade Então, às vezes, só o print Gente, só o print, às vezes, eu não acho tão legal Tá? Eu não acho tão legal Às vezes, eu gosto de deixar o link ali no Trading Viewer Esse link é diretamente na nuvem E tal, etc Então, é, evita aí, é um, é um risco a menos de eu perder essa informação Tá? Eu vou tirar um print aqui Da tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Eu vou tirar com eu aqui mesmo, mano, porque eu sou lindo tá solente deixa eu tirar aqui ó então não não aí eu vou estragar aí eu, eu entendo eu entendo pessoal eu vou estragar ali. eu sou eu vou ser justo vou tirar aqui. pronto com esse print aqui eu vou colocar ele aqui em cima tá eu sempre coloco ele aqui ó é sobre o trade e esse e esse último print que eu tinha eu tiro ele tá esse último print que eu tiro eu estou atualizando as informações da, do meu trading journal né, então eu estou retirando aqui esse último print sobre aqui o trade, aqui está o trade já com o último trade ali atualizado eu sempre gosto de colorir aqui se foi verde como gain, enfim isso aí já é, uma, já é uma frescura então vamos fazer um pouco de checklist. ou seja, eu a gestão de risco sim, foi com 10 lotes tá? a relação de risco e retorno foi 1.25, é, o operacional de trading eu utilizei análise subjetiva Auxílio da análise técnica, porque também teve a questão da resistência. É, teve uma leitura de fluxo, uma leitura de contexto, porque eu também já entendo o motivo pelo qual esse DJPIS está subindo tanto. Enfim, uma leitura de fluxo, porque eu estou percebendo a força que ele está vindo, né? E também um operacional contativo. Né? É, sobre minha vida pessoal, eu estou alegre, tá? Acordei inclusive muito cedo hoje né, para ver referente. No pré trading gente, aconteceu o seguinte, eu tava com um pouco de adrenalina, tá? Então, eu vou botar ali a adrenalina, e também tava um pouco de medo, sei lá, tipo, tem dias que a gente não tá muito bem, então nesse dia eu não tava muito bem, olha, é, você vê como eu não tava tão bem, é que se você percebeu, percebeu o vídeo anterior, que eu falei sobre o anterior, eu tava meio, meio lento, ou seja, tinha acabado de acordar, eu fui passear com o cachorro, pra depois ir pra academia, enfim, e depois vim pra casa, dormi, e acordei agora na madrugada pra ver o trade, ok? Então tava meio, meio lento, Tá? É, durante o trading, durante o trading eu estava dormindo, né, então eu estava calmo, né? Após o trading, que agora eu estou, pô, estável, alegre, né, vamos dizer assim. Sobre gerenciamento de risco, gerenciamento correto, acertei sim o gerenciamento, operei mais do que o normal, tá, foi mais de um trade fui disciplinado e tive lucro no dia. Então o trading view aqui vocês podem perceber que, que é, tá tudo ok aqui, tá? tudo ok, tudo ok, deixa eu ver, pronto, pronto, dia 24, pronto, atualizado, mais um dia de game se vocês quiserem que eu faça um vídeo um pouco mais longo, tá pessoal, já me avisem, tá, ou seja, eu vou deixar tipo, assim, esse vlog de hoje, aí eu faço um vlog amanhã, faço um vlog depois, e coloco tudo em um, em um vídeo só, vai ficar um vídeo de uns 20 minutos, 30 minutos, igual o anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, acessa o vídeo anterior, ou acessa a playlist aí, onde vai estar todos os vídeos dessa série, e agradeço a todos, se uma pessoa se inscrever nesse canal e der um like nesse vídeo, isso aí já vai ser um incentivo para que eu possa estar tá compartilhando mais conhecimento com vocês. E não se preocupe, não vai ser só a série, tá? Eu vou colocar a série de vídeos referente ao Challenger, mas também eu vou colocar mais conhecimentos, mais detalhes, mais informações sobre a MyFlexbook, sobre MQL, sobre FTMO, sobre Mesa Proprietária, sobre, enfim, vários conteúdos eu vou colocar aqui no canal. Conteúdos que eu adquiri gratuito e vou passar gratuito para vocês. Tamo junto, valeu!